Cara, 10 centavos por segundo é muito dinheiro, cara. Vamos fazer uma conta? Uma pessoa que ganha 10 centavos por segundo. Calculadora. Pessoa ganha 10 centavos por segundo, ou seja, 0,1... 0,10 por segundo. Por minuto, ela ganha... Ela ganha 6 reais por, seg por minuto. Por hora, ela ganha 360 reais por hora. Por dia. 8.640 por dia. Por mês. Ah! Por ano. Ah! Que isso? 3 milhões por ano. Tá, eu tô contra um nar. A liberdade é sua. Tome-a agora. Com medo. Ah, vai ter que de <risos> Pedro, maestro. Senta, senta, senta, senta, senta, senta e você engravidar é bom que isso tchê! Esse foi legal, né? Esse foi bacana. Aqui também Que o pai tá abusado Elas estão jogando Sem cacá Boa tarde Pias, mostrei a minha esposa Você desejando felicidades pelo nosso filho Que vai ter seu uhum. nome e ela disse que você é bonito uhum. Espero que o seu filho Calma Pô, eu quero desejar uma coisa boa, mas não quero que Tá ligado? Vou tomar cuidado com as minhas palavras apenas É... Tudo de bom pra vocês! Esse jogo aqui acabou, né? Olha a build do Draymond, olha a build do Ezreal. Reguada A mesma palhaçada. Ela é meu grau, elas passam mal. Ela não paga pau. Usa, fende, ofende As que te ofendeu É delicada e chapa quente Ah, Ascares Ah, Ascaris Lumbricoides aqui, pô Joguei mal mano. Eu queria resetar no trouxa, pular na wave E depois pular no hangar, tá ligado? Foda foi o charme de área, mas ainda bem que ela morreu Otária! Cara, olha a bicha do Drave, olha a bicha do Esdrew Se a gente perder esse jogo aqui é três dedinhos, não tem jeito Mano, melhor esses spells pra Irelia são Barreira e Ghost, tá? Só deixando bem claro Pega a visão. Ah, já toma, já. Ela sai jogando. Joga essa rabeta reboada de malandro. The limit. Oh my god, I am great. O, o render do double kill não drave com essa build aqui. Ok. Calma, pare. Uh! Ah, alguém quer batalhar comigo? O que, que é isso aqui, mano? Vamos batalhar então, seu trouxa. Me chamaram pra batalhar? Vem, vem, seu boroca. Cara, eu batalho com quem quiser aqui, mano. Se vocês quiserem batalhar comigo no Pokémon, a fome vai ser passada, tá? Espera aí, mano. Tô, tô alimentando meu alacasano. Tem como esperar? Pô, o cara vai querer de playzinho aqui, pô. Esqueceu. E compromisso. Vendem muito bem perfumada. Soltar. Não tem? Uh, pode virar. Depois eu batalho legal. Ha, ha! Por que eu tô jogando Pokémon no século da putaria, mano? Eu podia estar, tá, tá ligado? Era só baixar Tinder. Cara, Tinder é um Pokémon. É, Tinder é tipo Pokémon. Você tem que capturar e andar. Só que não tem evento, pô. Então é muito mais legal o Pokémon, mano. É que Tinder é muito fácil. <risos> A cadeira sai fora, só tem as ratazanas. Eu já tô bem tranquilinho já. O que, que? Eu não dou dano? Cara, meu boneco é inútil. Meu boneco é ruim. O cara tem isso aqui e ele me tanca. Como é que pode, cara? Vai roubar meu head mesmo, cara? Tem uma coisa importante pra te falar: sem alma. Não toma brincadeira. Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece do like, hein? Tamo junto. Vai ter TFT? Vai, vai! Vai ter TFT com a sua tia, te toda. Vai ser uma brincadeira. Mas tá aí... Chuto o balde, pé na ponta, É caixa... Minha... Me casar não vou ficar... Esse caso me ligar... É caixa... Só se ele aham nada só jogando pros vilão, bandido que é bandido, não agina a emoção. Cara, tchau! Eu... Curação, ah, ah, ah. Só moleque, chucro Obrigado, Pias Eu coloquei minha tia Edna pra ver isso Mano, Edna não é o nome do, do Daquela ratazana dos incríveis lá? Edna Modas? Algum bagulho assim destruiu, Closing Nice Vou fazer limite Limite da razão Depois vou mandar uma titânica Porque aqui é o Pijola Oi, Pijas quando Oi. vai ser nosso TFT, tia Edna aqui, pequenininho? Oi, tia Edna. Pô, eu, tá ligado? Ela se atire, entra, entrar. Começa uma competição. Que slow, é esse? Ha! DJ Pedro, ah, agora não. Quase. É melhor tu rezar. Noite clandestina, onde ninguém é de ninguém. É uma localização que eu vou brotar FEFE! Cara, é só fazer Baron. Será que tem como? Sai daí! Pô, mas aí você não é muito espertão, mano. Você é meio um. Seus lindos Dois pontos de <risos> ha! Perdemos legal? Animais só fica parado na jungle E mata o cara que tá dando a cara <risos> tá, eu vou falar o seguinte. Acho que quando eu digo isso, eu digo por todos. Cala a tua boca, filho da. E aí você multa aqui. Pô, tem que matar esse hangar, mano. Matou legal? Nice, matou legal. Tá, aqui é juntar, mano. Isso aqui foi bom. Caralho! Olha aqui, novinha, tem a bunda grande, ela dança um fã. Cara, esse jogo é bem perdível. Isso que é foda, velho. Eu acho que a cal do cara tava certa, tá ligado? É o seguinte, ele foi solo aqui e a gente foi aqui. Eu acho que se todo mundo vai na cal dele, dá certo. E se todo mundo vai na nossa cal, também dá certo. Era só um bagulho de... Cuidado, ele tá lutado, ele vai te matar. Era só um negócio de sincronizar, mano. Botafogo. Já esquece. Dança, treco. Olha! Parece um camaleão jogando, pô. Vai, David, Dá o um auto-ataque! cara não tem um auto-ataque, mano. Meu senhor... Eu já quis ganhar... Cara, o Ranger vai ficar dando pick-off pra sempre, mano, é isso? Toda gostosa, não quer mais parar. Cara, a gente vai perder o jogo assim, Botafogo. Tavares, Tavares, tá bom? Cara, o bagulho é é, é barro, ó. É pra assustar, né? Cara, ghost é broken. Tá, tá, tá, tá, tá, tá.